aqui está as varionicas o Edson que vai gravar esse é um é um modelo das varionicas que é as amarelinhas pessoal que tiver interesse nesse material a inscrição está embaixo do vídeo e essas outras aqui, é a, é, a de, essa é de cobra. Toda de cobra. É um modelo mais simples, mas muito eficaz também. aí, o Elis está mostrando elas aí. Hoje nós vamos fazer um vídeo com elas também, nós vamos fazer um teste com elas também. E mostrar que elas também são capazes. Agora eu vou fazer um comando para as variônicas é, varione me dá a direção de um veio de água um dois, três elas já pendeu tudo pro o lado direito meu. então eu dou meia volta aqui no corpo e então nós vamos seguir reto nós vamos seguir para ver onde está esse veio já virou um pouquinho para cá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 ela não descruzou, pode chegar perto de mim para sair essa voz bem horta concentrando nas varas só de mim não mais perto isso então com 20 metros ela não descruzou varionica se tiver com 19 metros você descruza você fala com o passado dá um tempinho para.. varionica se tiver com 18 metros você descruza não descruzou varionica,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 Tá. tá com 12 metros de fundura você descruza ela vai descruzando, Descruzou. Tá com 12 metros de fundura se tiver com 12 metros de fundura você cruza se não tiver você não cruza Ó, elas cruzaram só de novo porque tá com 12 metros então esse comando você fica parado em cima da onde ela cruzou